Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Sr. Titia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E hoje eu trago pra vocês a nova conta aqui do Sr. Titia no Dragon Tank. Essa continha tá top, mano. Se você não chegou a assistir a live de ontem, que eu fiz no canal, a partir das meia-noite até as duas horas da manhã, mano, que live sensacional! Deu muita gente, na moral. Pegou 14 pessoas, 15. Até que foi uma live boa. E conseguiu bater quase 30 likes na live. De madrugada, eu achei a coisa boa. Daí, um inscrito, meu, mano. Chegou e me deu uma conta. Falou, Pra você e tal Daí você joga aí nela, né? faz os PVP Vou mandar um salve aí pro Noah Foi o inscrito que me ajudou Mano, muito humilde, me ajudou na continha E ontem eu tentei, é, testei o launcher, né Do Dragon Tank Um é muito excelente, sem lag Pegando todas as coisas, mano, porque o acho top Tem régua, ó pra vocês verem tem como você colocar as regrinhas aqui? Ó, você tem não, sucesso, pedir mais meu parceiro. Vou entrar aqui para vocês verem. Ó, você clica do lado direito. Era uma coisa que eu tava aqui ver é, é sofrendo aqui para fazer é o que é o antivírus, mano. Eu tive de é, desativar o antivírus para poder pegar. Entendeu? Beleza? E aí, se você gosta de jogar De régua, vai ter régua aqui, ó Pra você jogar, tal, Tem aqui usando Certinho, show, a 1 Força 10 e tal, tá ligado, parceiro Aqui o Tcharnabuim, deixa o like aí Porque eu não falei pra vocês deixar o like e, se for novo no canal, se inscreve, vamos bater a meta de 50 likes aqui nesse vídeo, se que a gente consegue vou mostrar essa pontinha aqui pra vocês também Espero que vocês gostem, né, mano? Hum, vamos que vamos, e vou tentar fazer uns minutinhos aqui De vídeo, que já já tá saindo pro serviço é isso, né, galera? Eu quero deixar vocês Sem vídeo, quero que eu sempre tá postando algum vídeozinho aqui no canal, como seja, todo dia pegando pouca view, muita view, vai estar tá saindo vídeo aí pra vocês, fechou? Vamos entrar, Dragon Tank, dá uma ajuda aí e aí, beleza? Entrou? Essa é a minha conta, galera, a minha nova conta aí ó, pra vocês verem quantos que ela tem de atributo Posso colar? Não, as pulseiras, colar Tinha tá muito excelente Tudo gold, galera, ó, pra você ver, full 70 quase tudo full 70 Excelente, mano, muito top É a minha outra continha que eu tô, essa daqui, ó Vocês você já conhece, nível Tietchan, nível 31 Pra vocês verem, do Capitão América, onde a cobra tá sensacional, fi. Quem não que não era pra quê, Não sair. Olha aí, galera. O que vocês acharam da tá? comenta aí pra mim saber o que vocês acharam? É, vai é que você não assistiu a live de ontem, daí eu decidi trazer aqui, ó, pra mostrar pra vocês como que minha conta tá. Entendeu, fi? Essas cartas, pega a visão. as cartas que mano fi? Olha os pets. Eu vou mostrar pra vocês o pet. Tem o um pet da cobra. Aqui, ó. A Fênix também, tem a Formiguinha. Tem aí o bugozinho O bug é o que tá dando mais FC atributo. Então eu tô usando ele no momento. Meu mano corretou todos os uhum. itens. Fechou. Quero tirar um PVP aqui mostra mostrar pra vocês a pontinha habilidade. Mas é comenta aí o que vocês acharam. Ah, tá. Deixa eu ir lá no depósito. Que eu quero mostrar o meu depósito pra vocês. Pra vocês verem o que tá o depósito dessa previsão aí, mano. Olha quanta coisa, filho. O depósito dessa Olha isso aqui. Só coisa essencial mesmo. Só coisa top, filho tá com bonicheros, nice, very good, my fry É, é vai pegar um bom sério. meu filho Agora eu vou aqui no salão de jogos O vai ser rápido, é só pra mostrar a conta Não sei se vai ter muita gente jogando PVP Porque, ligados, né Porque o servidor 1 tá bombando Por isso que eles vão juntar Bombando tem 80 pred, dizendo favor Daí vai juntar 1 por 2 Daí é bom que vai pegar PVP vai toda hora, né Vamos ver aqui. O cara tá gostando de GBG. Vamos dar pa um pause aqui. Depois de um tempo aqui, consegui encontrar um player. E... Aqui tá... Vamos ver aqui. Bem pertinho aqui. Vamos... Parece um pé. Os caras falaram assim que eu sou o rei da bandidade. Eu sou o maior bandido aqui do... do Dragon Tank. Eu acho que eu errei na live. Mas beleza, né? Vamos lá. O cara tá com a mesma arminha que eu. E parece jogar bem, eu acho. Acho não, ele joga bem. Deixa eu, deixa eu, vamos tacar aquele dano Só pra né? dar um, um susto no cagador dele. Ah, mano, se eu tivesse tacado certinho. Ah, mas não tacou então. Agora no chão, provavelmente derramado. Já se foi. Deixa eu dar um F11, tem como você dar um F11? Ó. Daí vai fazer isso aqui. Ó. Aqui, ó. Aí fica melhorzinho. Mas eu gosto mais de jogar assim, mano. Não que mais confortável jogando assim. Botei de boa para cima do cara. você me acertar esse tiro. Vou tacar um C aqui. ver se vai lá nele. Tem que ter. Beleza, puxei um DVEI, já veio no vez 1 um. e tá no full, mano, na moral, sou um bandido mesmo, você tá é doido aí, é multa de cego, o cara me erra ou erra ele, só que você vai ganhar agora também, né, aí beleza, e essa jogada não é isso, que é bem mais fácil terminar esse jogo ó porque é mostrar eu só não tem habilidade mas a conta tem muito FC <risos> na habilidade eu vou, é, vou tendo conforme eu vou jogando nossa senhora faz isso não filho. pegar esses dois ele já tá morto mas aqui não tem como não galera aqui me mata foi desse zero Só jogada aí, mas acredito muito Você me leva pra vala. Você puxou o delay, não tô deixando servir. Em um cara e senta e tá o dobro de cupom, só tá o triplo de cupom, né? Tá dando 1.200 cupom por batalha, cada vitória e por derrota, 600 cupom. Aproveita pra jogar. Eu vou deixar o link aí na descrição. Você pega, entra e joga. E é isso, né mano? Esse vídeo tá é muito top Tô com sono porque... Essa livezinha lá E... isso, né? Tem muita coisa ainda pra receber, mano, é isso Fazendo noção que tinha tanta coisa pra pegar eu vou pegar tudo? Ah, só sobrou algumas cartas ali Hum, deixa eu ver, aqui. Eita, cachoeira. Que vai ser o fim, né? Demora, meu filho. Demora. É beleza. Depois eu vou fazer um... Pegou o somzinho aqui nessa. Vamos deixar parado. Vai passar um videozinho rápido, mas vai pegando as coisas o vídeo é bom, né? Deixa eu ver as coisa que compensa mesmo pegar esse aqui. É isso mesmo, mano. as coisas que, que compensa. De resto tomar na sociedade. De resto acho que não compensa pegar mais nada. Aqui o negócio do pão de abóbora eu vou conseguir pegar. Aqui o lixo também. Olha que fundo. Vou ficar sorte também. Pressionar e apagar. Ui. Eita porra. Beleza? É, tudo que eu precisava recolher foi aqui, né, velho? Vou fazer uma fusão aqui pra ver se tá certo Talvez vai dar certo né galera Tem que ver é um canhão de abóbora mano Vamos ver gente Tô 7 aqui Vê a tá, full 7 6 um, Errei Beleza Tranquilo aqui colocar as roupas aqui abrir isso aqui para eu liberar espaço e aí eu vou encerrar o vídeo velho. mas o que vocês acharam da conta não tinha um, um, um, um top tem mesmo aumentou um fczinho foi pouco mas aumentou tudo aberto Pô, não tem problema. Então É isso né, galera Espero que vocês tenham gostado Quem curtiu, deixa o like aí, beleza? E até o próximo vídeo Um abraço senhor Tietê Comenta aí, mano, se você achou a conta top e qual, qual conta que você acha que ele é a mais top que eu ganhei Se é essa daqui, ó senhor Tietê do, do, América e tá, tal, tá algumas coisas. Essa daqui mesmo. Essa daqui foi esse mano que me deu, mano. Mano noa. Depois eu quero trazer um videozinho mostrando essa continha dele aqui, o depósito, tudo mano. Pontinha que ele gastou antes. Que é bem top. Eu vou trazer uns PVP nela, né, algumas coisas. O bandido vem entrar na conta de, <risos> de quem sabe jogar. Mas é isso, né? I am on a